vamos tratar especificamente dos repositórios digitais, né? Então, vamos falar o que, que são repositórios digitais, quais são as principais características que abarcam os repositórios digitais, é... qual é a arquitetura que está envolvida, os tipos de repositórios digitais, né? as tecnologias envolvidas para elaboração de repositórios digitais e assim sucessivamente. Então, o que, que são repositórios digitais, né? Eles vão disponibilizar o arquivo na íntegra, né? então eles fazem a função de base de dados na, de fonte, e vão incluir uma cópia da licença, ou seja, saber se essa licença, ela, a licença, no caso, seria a licença de distribuição desse, desse conhecimento, dessa informação, se é uma licença é, livre, né? é, copyleft, ou seja, qualquer pessoa pode, pode copiar, pode usar, pode transformar essa informação, ou se é uma licença que tem copyright, ou seja, que o autor né, detém uh, o direito sobre aquela informação. E para que seja de fato um repositório digital, é, preciso, é necessário, né, na maioria das vezes, que tenha a função de auto-arquivamento desse documento, ou seja, são os próprios usuários dessa, desse repositório que vão fazer o auto-arquivamento, ou seja, vão fazer o arquivamento dessas fontes. Estão vendo que a In já está diferenciando o conceito de base de dados para o repositório? Alguém aqui alguma vez já conseguiu enviar, depositar um artigo seu em uma base de dados? Não, não consegue. Por quê? porque as bases de dados não têm a possibilidade a função de auto-arquivamento. É um conjunto de bibliotecários, uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais que são responsáveis por definir o escopo daquela base de dados e a área temática de conhecimento, e apenas os autores que tiveram seus artigos publicados e aprovados pelos pares, por um conjunto de especialistas que pertencem à mesma área, é que vão poder disponibilizar esses artigos nessas bases de dados. Já aqui no repositório, não. Claro que tem um critério, não é qualquer pessoa que vai arquivar e não vai arquivar qualquer coisa no repositório digital Eu preciso fazer primeiro o um, um meu cadastro nesse repositório, por exemplo, se a gente tivesse um repositório na Udesc, Todos vocês teriam que fazer um primeiro cadastro informando a matrícula de vocês ou o CPF e vocês se criariam uma senha para vocês poderem fazer a identificação de vocês. Então, se vocês depositassem alguma coisa que ferisse algum direito autoral ou que fosse que não seguisse as normas daquele repositório para aquela determinada coleção, vocês seriam localizados, né? Então, não é uma coisa assim, oba oba. Tem um controle e um registro de quem deposita, quando re -re deposita a gente consegue recuperar e o que depositou. Então tudo tem um controle e a gente pode designar algumas pessoas responsáveis por essa tarefa de controlar e de autorizar depois a publicação ou não desses documentos que foram arquivados no repositório digital é como se fosse a Wikipédia, né? Todo mundo tem o poder, né, a autorização para postar alguma coisa, só que tem um outro conjunto de pessoas que fazem a revisão para saber se tem alguma informação fraudulenta e ela é automaticamente retirada. Então há um controle então, o repositório ele vai utilizar normas técnicas adequadas definidas pela, pelo modelo Open Archives. Então, o que é um modelo Open Archives? É um modelo de arquivos abertos, né? Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez dessa denominação de arquivos abertos, mas é um movimento né, da, da área científica que visa o que? Né? É foi definido numa convenção né, em Santa Fé, na qual é, toda e qualquer produção científica ela deveria ser livre, né? ou seja, a gente não deveria pagar por isso. Então é, foi definida né, que esse que os repositórios digitais eles seriam realizados o envio desse documento por meio do auto-arquivamento, né? Ou seja, um envio espontâneo pelo autor de texto, dados e metadados, um repositório público e gratuito, né? Ele pode ser revisado por uma comunidade, ou seja, pode ter uma revisão por pares, pode ter uma pessoa ou um conjunto de várias pessoas que são responsáveis por verificar se aquela informação é verídica. E... Uh, o acesso livre também está ligado à questão da interoperabilidade, ou seja, eu preciso ter um conjunto de padrões de metadados, né? Que eles precisam é, ser idênticos para que haja interoperabilidade entre o um sistema e outro, né, para que haja uma troca desses dados de um repositório ao outro, ou de uma plataforma para outra. Então, voltando aqui para a questão das características é, dos repositórios digitais, né? É, geralmente eles são mantidos por uma instituição acadêmica, por uma sociedade científica, por um organismo governamental ou por uma empresa que tenha, acesso a, que tenha o objetivo né, de promover o acesso livre e a distribuição irrestrita é, desses arquivos em longo prazo. Então, quando a gente fala de repositório digital, a gente fala de Autoarquivamento de documentos a longo prazo, a gente fala da questão da preocupação com a preservação desses documentos. Então, pensem, se cada aluno faz o depósito o arquivamento dos artigos e das publicações científicas, a gente precisa ter meios e mecanismos para preservar essa informação a longo prazo, porque isso nada mais é do que. É, do que rastros de conhecimento do que a produção de conhecimento de uma determinada comunidade né? de, uma, de uma universidade de uma instituição é, em relação aos tipos né, de repositórios digitais né? Café e Melo é, comentam que existem dois tipos de repositórios repositórios temáticos e repositórios institucionais o que, que seria um repositório temático né? É um conjunto de trabalhos de pesquisa de uma determinada área do conhecimento As quais são disponibilizadas na internet Então, por exemplo, eu posso ter um repositório sobre assuntos da área da biblioteconomia Então, artigos, manuais, ou seja, toda uma comunidade pode se reunir No sentido de agrupar informações sobre um determinado tema e o que é um repositório institucional? É a reunião de todos os repositórios temáticos hospedados em uma organização. Ou seja, quando esse repositório ele passa a se tornar multidisciplinar. Então eu posso ter repositórios temáticos dentro da universidade, por exemplo, ou da UDESC, por centros ou por cursos. E aí, a junção de todos esses repositórios temáticos vão virar o quê? O repositório institucional da universidade, né? Então, aqui no caso de uma universidade, cada departamento vai tratar uma área do conhecimento. Portanto, seu repositório temático será específico no assunto desse departamento. E a gente tem um exemplo para mostrar para vocês, que é o repositório institucional da UFSC, né? É... Vou acessar aqui para vocês verem. Então esse repositório, pessoal, ele foi criado pela Ufsc, né? E, e ele visa o que? Ele visa armazenar, preservar e divulgar e oferecer o acesso à produção científica e institucional da Ufsc. Então aqui a gente tem, né? A gente tem um índice desse repositório. Com as comunidades, coleções, por data de documento. Então, continuando, pessoal. Então, a gente pode fazer a pesquisa por índice, por data do documento, por autores, por título, por assuntos. Né? Aqui na página do repositório, ele informa quais foram as últimas submissões realizadas. né? Então, por exemplo, identificação e caracterização filogenética de uma nova forma recombinante combinante HIV1 presente no sul do Brasil. Coutro, Vinícius e e Florianópolis Santa Catarina, e aqui tem a data. A gente pode verificar a questão das estatísticas de uso, né? Ou seja, ó, cada total de visitas e a questão da quantidade de acesso e visualizações de cada item, né? Eu posso criar a minha conta, né? Eu posso escolher um modo de login para usuários que não são da UFSC, e para usuários que são da UFSC, né? Vamos ver se eu consigo acessar como eu sou aluna da UFSC, se eu consigo acessar e mostrar para vocês como que funciona a interface do repositório da UFSC, tá? Então, aqui eu já estou logada, pessoal. Ó, Perfil, Ketri, Gorete, Farias dos Passos. Então, aqui eu posso mudar, alterar o idioma é, do repositório, bacana. Então, ele já tem uma... Preocupação, como a UFS, que é uma universidade que recebe intercâmbio de vários alunos estrangeiros, então ele já tem essa, essa preocupação é, de ter uma página né, de, de um repositório que seja é, que tenha mais de um idioma. né Aqui a questão da acessibilidade, eu posso aumentar, diminuir o tamanho da fonte para pessoas que tenham baixa visão ou dificuldade né, de visualizar. É... Aqui, pessoal, em Buscar de Space, eu tenho um mecanismo de busca, né, simples, busca... que eu posso pesquisar por palavras-chave para verificar se tem alguma informação é, de meu interesse. E uh, se vocês quiserem acessar o, o repositório institucional da UFSC, é só clicar na imagem que ela redireciona, né, ela tem um hiperlink que redireciona o acesso... Ao repositório da UFSC. É, só em nível de curiosidade que eu saiba, pessoal, tá? Que às vezes a gente não tá 100% informada, mas a UDESC ainda não tem repositório, tá? Institucional, mas há, já tem é, movimentações no sentido de criar um repositório para a UDESC também, tá? É, na aula da semana que vem, dia 28 de abril, eu já vou encontrar vocês direto no laboratório de informática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o depósito, o auto-arquivamento de alguns itens no DSpace. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso? Se a UDESC ainda não tem repositório institucional, o professor Divino, que é da área da tecnologia, ele tem um servidor do laboratório dele, que é o LabTech GC, que fez já ele já fez a instalação do DSpace no servidor dele e a gente vai conseguir acessar pelo pelo servidor do laboratório dele então é, a gente vai ter a possibilidade de acessar um repositório e fazer o arquivamento que é importante para que vocês tenham contato com a tecnologia e façam o arquivamento para vocês entenderem como que funciona né o processo de submissão de arquivos né é... Então, outra pergunta né, que eu acho que é importante que a gente discuta é qual é a finalidade do repositório digital? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, se já existem bases de dados, né, como o portal da CAPES, que tem todo um conjunto estruturado e organizado de informações, por que, que as universidades resolveram ter interesse na questão da criação de repositórios digitais? O que, que é importante a gente registrar o conhecimento institucional de uma empresa e preservar ele a longo prazo? Né? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar também em alguém já ouviu falar em repositório digital ou institucional e já alguém já ouviu falar que essa é a nova moda do momento? Que todas as empresas e instituições estão indo atrás de curso, de consultoria, de capacitação para poder implantar os seus próprios repositórios digitais? Vocês lembram que eu comentei com vocês, pessoal, a questão dos preços de aquisição das assinaturas de periódicos? Então, a gente pode apontar como uma das principais finalidades do repositório digital para resolver o problema da comunicação científica. Né? O que é comunicação científica? Né? A forma com que os pesquisadores utilizam as fontes e os canais para poder publicar as informações da área. Então, pensem em uma área como a medicina, né? que ela precisa estar muito atualizada e que a gente precisa de muitas informações para poder resolver problemas sérios, como por exemplo a cura de doenças, né? desenvolver novos processos é, cirúrgicos é, que não tenham tanta dor para o paciente. Então a gente precisa comunicar o resultado dessas pesquisas, esses, esses, esses achados, né? esses principais resultados, então, toda a comunidade científica, os pesquisadores em nível de graduação ou em pós-graduação, eles têm meios para poder compartilhar esse conhecimento, compartilhar com os pares, compartilhar com pessoas profissionais que têm o mesmo interesse e estudam a mesma área do conhecimento. Existe né, o estabelecimento de redes sociais, né? que não são redes sociais de internet, não é Facebook, nem Twitter e nem nada, mas são redes sociais no sentido de colégios invisíveis. Né? O que são colégios invisíveis? A troca de informação entre pesquisadores do mesmo assunto, da mesma área. Né? Então, os primeiros registros de comunicação científica que nós temos apontados na literatura, remontam ao século XVII na Europa. Então, já faz muito tempo que o homem tem essa necessidade de comunicar o desenvolvimento científico, né? Desenvolvimento tecnológico, que é muito importante para o desenvolvimento da ciência, para a descoberta de cura de novas doenças, é... para o desenvolvimento das áreas né? do conhecimento como um todo. Então, quais fatores que a gente pode apontar para vocês que levaram à criação de repositórios digitais, né? A gente pode apontar, e a literatura também aponta, que a ideia de criar repositórios digitais surgiu a partir da crise do modelo tradicional de publicações científicas. Ou seja, por meio do alto custo dessas assinaturas, pessoal, 6 bilhões gastos anualmente para assinatura de periódicos no Brasil é uma despesa muito grande. Ok, professora, mas por que, que custa tão caro acessar esses periódicos? Porque o mercado editorial norte-americano e europeu criou esse sistema para poder faturar uh, com a publicação, com a distribuição desse conhecimento. Então, vocês, um governo, um país, ou um estado ou uma universidade, não querem ter acesso... As últimas publicações em nível mundial, as últimas tendências que são publicadas no mundo, isso em qualquer área do conhecimento, imagina você ter acesso em tempo real às publicações que são disponibilizadas em todo o globo. Né? Então, a gente paga para ter isso, mas a gente paga um preço muito alto. Então, as universidades começaram a pensar e a criar parcerias né, para tentar é, criar formas para poder editar e distribuir seu conhecimento. Né? Então, atualmente, pessoal, quando a gente publica em um periódico de acesso fechado, que não é de acesso aberto, a gente passa para os editores comerciais, ou seja, para as revistas, todo direito autoral para eles, né? ou seja, quando eu publico um periódico uma revista internacional, por exemplo, a Library Trends, eu estou dando o direito de distribuição para aquela revista, eu não posso publicar aquela revista em outro local, a partir do momento que eu envio, que eu faço a submissão para avaliação daquele periódico, eu assino um termo digitalmente dizendo que eu cedo os meus direitos autorais para aquela revista. É, qual é a vantagem disso? Bom, eu tenho visibilidade internacional. Qual é a desvantagem disso? Depois, para que eu possa acessar esse artigo ou que os colegas, os pares, possam acessar esse artigo, eles têm que pagar um valor muito alto. Vocês já pararam para pensar no custo de um artigo científico? Vamos pesquisar, pessoal, só para que vocês tenham noção. Eu não vou pegar um livro, vou pegar um artigo mesmo é, de uma base de dados. Vamos ver se a gente consegue acessar para mostrar para vocês, para que vocês tenham uma noção um pouco melhor do quanto custa a informação. É... Base de dados... Science Direct Deve ter digitado algo errado Ou eu esqueci o nome da base Não assina mais essa base Vamos ver algumas bases de dados Hoje o portal da Capes tá? tá muito doido, gente Vamos nas nossas áreas do conhecimento Ciência da Informação Difícil? Ok, a palavra chaves future library, tá? Que, como são bases de dados internacionais, a, a grande maioria dos artigos estão escritos em inglês, tá, pessoal? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente já tem que usar o idioma inglês, que são raros os artigos que são que estão disponíveis em português. Então, só para ter, só para nível de curiosidade, tá? Eu fiz uma pesquisa numa base de dados chamada ScienceDirect, que é uma das bases de dados mais famosas internacionalmente, que ela é multidisciplinar e ela envolve bastante assuntos a respeito da área das ciências sociais, gestão, administração, biblioteconomia, ciência da informação, etc. Fiz uma pesquisa usei um termo de, de usei uma expressão de busca, "biblioteca do futuro". E aí ele me deu o um resultado com cerca de 209 mil artigos. Eu posso filtrar por ano, por tipo de publicação, por assunto, por tipo de conteúdo. Eu quero só artigos de jornais, eu quero só livro, eu quero só trabalho de referência. Mas eu só fiz essa pesquisa só para mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo que eu tenho acesso ao resumo da obra, né? ao título, ao nome da publicação, o ano e o número das páginas. Vocês já repararam no preço que eu tenho que pagar para poder baixar um único artigo em 31 dólares, tá, pessoal? Então, vamos fazer o teste aqui. Uh, vamos converter moeda. Né? Vamos converter uh, dólar, dólar em real. Vamos ver se tem um conversor. Só a gente ter uma noção de quanto custa, tá? Então, o artigo custa R$ 31,50. Então, 31,50 dólares sai R$ reais, tá, pessoal? Então, imagina a gente ter que pagar R$ reais por um único artigo, acesso a um único artigo. Então, para evitar esse tipo de problema nesse alto custo das assinaturas, para quebrar esse monopólio de publicação científica de qualidade que só tem acesso quem paga e paga um valor muito alto, que surgiram os repositórios digitais. Né? Então, é, os periódicos, esses editores, acabou virando um negócio muito lucrativo porque esse acesso ele ficou restrito e privilegiado apenas a um grupo de pessoas que tem um, um valor, um poder aquisitivo alto, né, então para quebrar essa, esse problema a gente resolveu criar repositórios digitais para disponibilizar essa informação. Então pessoal, para tentar quebrar esse monopólio de publicação científica que só quem tem dinheiro consegue ter acesso, que foram criados os repositórios digitais. Então eu espero que vocês tenham feito a leitura do artigo. Quem não fez ainda, eu recomendo fortemente que faça a leitura do artigo de Space como Repositório Digital na organização da professora Úrsula Batman e Claudiane Weber. Né? É um, um artigo muito interessante que conta um pouquinho da história, do surgimento dos repositórios institucionais, conta o que é o DSpace, é, quais são as características e elementos necessários para fazer a instalação do DSpace, os requisitos do sistema como um todo. né? E no artigo, as autoras contam que a ideia, a iniciativa de se criar repositórios digitais foi bancada. Foi elaborada pela biblioteca do MIT, ou seja, do Massachusetts Institute of Technology e dos laboratórios da HP, né, da hewlett Pocket, em novembro de 2002. Por que, que a HP, que é uma empresa privada, bancou ah, um projeto de pesquisa para elaboração de repositório digital? Porque é óbvio que a empresa tinha interesse... Né? em elaborar e desenvolver essa tecnologia para uso próprio, né, para uso pessoal. Então, as autoras comentam a questão do conceito do que, que seria um repositório digital segundo o glossário elaborado pelo Ibit. Então, repositório digital nada mais é do que sistemas de informação que armazenam, preservam e divulgam e dão acesso à produção intelectual de comunidades universitárias e ao fazê-lo intervêm em duas questões estratégicas contribuem para o aumento da visibilidade e o valor público das instituições, servindo como indicador tangível da sua qualidade, e permitem a reforma do sistema de comunicação científica, expandindo o acesso aos resultados da investigação e reassumindo o controle acadêmico sobre a publicação científica. Então... É, os repositórios digitais, eles foram criados no sentido de democratizar o acesso à informação, que deve ser livre, que deve ser público, gratuito e restrito. Em relação, pessoal, à arquitetura de um repositório digital, o que, que qualquer repositório digital precisa ter? Né? Se a gente fosse tirar uma radiografia de um repositório digital, o que, que a gente viria? Primeiro, é necessário uma interface de um sistema gerenciador de base de dados, ou seja, eu preciso ter uma base de dados com, né, composta por um conjunto de, de planilhas, né, um conjunto de tabelas de dados que vão ser organizados e estruturados, né, então por trás de todo o repositório digital tem uma tecnologia de base de dados, né? E a interface do repositório, quais são os elementos que contém Eu preciso de um sistema de navegação, ou seja, de uma interface, né? Uma interface de navegação que precisa ser amigável, que aqui no caso do repositório da UFSC, a gente tem é, essa interface base, né? O, o de Space, ele possibilita que a gente modifique alguns elementos da interface base, mas ele não se altera tá? enormemente, assim, essa, essa, é, esse processo de modificação, ele não pode ser muito brusco, né porque é necessário um padrão, né? mas eu posso mudar a logo, o nome, né a, o cabeçalho do no meu repositório, né? É, eu preciso de um sistema de busca, né? Eu preciso de um, de uma tecnologia, um mecanismo que faça a recuperação dessas informações. Então, aqui no caso a gente tem um sistema de busca por índice, ou seja, todas as informações elas podem ser recuperadas, elas são agrupadas por comunidades e coleções, por data, por autor, por título e por assunto, ou eu tenho uma caixa de pesquisa livre, né, que eu possa recuperar essas informações. Eu preciso de um provedor de dados que faça o um processo de harvesting, né? É, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho melhor, né, sobre o que que é esse processo de harvesting, né, que é realizado é, pelo repositório digital, e essa tecnologia de harvesting ela não é só para repositório, mas tem biblioteca de digitais e tem base de dados que tem essa tecnologia. O que, que, o que, que a palavra harvest, né significa? Ela vem do inglês e significa é, coletar, né, ou seja, é feita a colheita. Então, o que eu consigo fazer? É, eu consigo coletar metadados de uma coleção para uma outra coleção ou de um repositório para outro, de forma automática. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, toda a coleção de, de dados e metadados de um repositório e posso passar para o outro automaticamente. Então, o que, que uma, um repositório digital também precisa ter? Todo repositório digital também precisa ter uma forma de cadastrar os metadados e os documentos, ou seja, o que são os metadados? São os dados sobre os dados, eu posso cadastrar e posso selecionar um conjunto de documentos que são obrigatórios e outros que são optativos, e eu posso escolher esse conjunto de metadados optativos que eu quero ter, por exemplo, para descrever vídeo eu vou ter um conjunto de padrão de metadados, vou ter um conjunto de metadados. O criador do vídeo, o local onde foi gravado o vídeo, a data do vídeo, o nome do vídeo, o arquivo que foi gravado o vídeo, a resolução do vídeo, o tamanho do vídeo, etc. E tal. Para descrever, por exemplo, um livro, eu vou ter um outro conjunto de metadados, que geralmente é o título do livro, o autor do livro, o assunto do livro, o local onde esse livro foi publicado, né? a edição do livro. E eu preciso ter também uma forma para armazenar esses documentos digitais. Eu vou fazer o quê? Eu vou enviar, fazer o auto-arquivamento né, desses arquivos do meu computador para um servidor que vai ficar responsável pelo armazenamento desses documentos a longo prazo. Por isso que quando a gente fala de... Repositório digital, a gente mexe com um conceito muito importante, que é a questão da preservação digital. Ou seja, que mecanismos eu tenho para preservar esse documento a longo prazo, ou seja, por tempo indeterminado. Eu não vou fazer o arquivamento de um documento só para um ano. Eu preciso ter uh, mecanismos, servidores, tecnologias e infraestrutura suficiente para poder fazer o que? A memória dessa produção de conhecimento, né? Além disso, pessoal, o que mais que eu preciso ter para poder fazer a, a gestão e a criação do repositório digital? Eu preciso de drivers de bancos de dados, né? O que, que são esses drivers de banco de dados? Né? São arquivos que vão conter as funções para serem integradas a uma base de dados, né? que é a base de dados, que é o sistema de gerenciador de base de dados, para controlar o processo de, quê? de envio, de armazenamento, de recuperação dos itens que vão ser uh, publicados e disponibilizados no repositório digital. Né? Então, vejam que a, a arquitetura de um repositório digital Ela é, em termos práticos, bastante simples né? é, Mas para quem não conhece pode parecer um pouco complexa Mas todo repositório digital tem essa mesma arquitetura Tem esse mesmo conjunto de documentos, de elementos tá? Bom é... Ainda em relação à arquitetura né, dos repositórios digitais, que a gente pode comentar, né? Então, todo repositório digital precisa ter uma ferramenta de busca, ou seja, esses dados vão ser armazenados, mas precisa ter uma forma para poder recuperar eles. Né? Precisa de um, gerenciamento, de um sistema que gerencie os usuários, ou seja, que faça o cadastro, que o usuário consiga fazer o seu autocadastramento e que eu consiga identificar esse usuário para saber quem postou, quando postou e o que postou. Né? Preciso de um sistema de gerenciamento de autorização, ou seja, eu posso é, disponibilizar no meu repositório digital um sistema é, de auto-arquivamento que não passe por uma revisão de pares ou que passe por uma revisão de pares. Eu posso criar papéis dentro desse repositório. Que, por exemplo, só os chefes de departamento Sejam responsáveis pelo auto-arquivamento De determinados documentos Ou eu posso autorizar que qualquer usuário Que tenha um login e uma senha consiga fazer isso Todo repositório digital Precisa de uma arquitetura né, Ser composta por um handle O que é um handle? Né? São URLs persistentes Mas o que são URLs persistentes? Né? É uma tecnologia né, Que vai utilizar um resolver, né, que é um, um, um endereço que vai ser cadastrado, né que caso esse endereço, essa URL mude, eu não consiga perder a localização exata desse objeto. Né? Então, existem é, URLs persistentes, né, servidores de URL persistentes gratuitos, que podem ser disponibilizados na web, em que eu faço cadastro dos meus objetos digitais e eu nunca perco a localização deles, independente de se o servidor mude de endereço, de localização ou não, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que é URLs persistentes, tem um videozinho no YouTube, pessoal, que eu vou disponibilizar para vocês, que pode ser acessado e que tem uh, um profissional que explica um pouquinho melhor o que são as URLs persistentes, tá? Além disso, eu preciso de um fluxo de submissão, né, é, que eu posso controlar, eu posso indicar os passos de como vai ser feito esse arquivamento, em quais etapas, quais etapas são obrigatórias, quais etapas são optativas, né, se vai ter alguém responsável, depois por checar as submissões que foram enviadas, ou se o meu repositório ele vai ser... Baseado 100% na confiança de que os usuários vão depositar apenas arquivos que foram escritos por eles, que não ferem direito autoral de ninguém, como é o Wikipédia, é né? um sistema todo baseado em confiança, ou não, eu posso é, ter um fluxo de submissão na qual eu tenha responsáveis por conferir e gerenciar essa informação. Eu preciso definir uma administração, é, ou seja, um conjunto de pessoas e políticas para o uso, regras de uso e submissão desses artigos, definir as pessoas, os papéis, ou seja, quem vai ser responsável pela gestão, quem vai ser responsável pela manutenção do servidor, quem vai ser responsável pela checagem dos itens que estão sendo enviados, etc., e assim por diante, que no artigo né, que vocês, espero que vocês devem ter lido, né, da professora Úrsula, ela dá exemplos, ó, de comunidades que já tem repositório digital, e isso pode ser utilizado na tarefa de vocês, que vocês vão fazer para semana que vem, e dá exemplos, né, da questão da gestão, da administração desse repositório, né? Ou seja, a gente precisa se preocupar, é como se fosse, pessoal, uma. Uma biblioteca à parte, eu preciso definir quem vai ser responsável, é, por quanto tempo, se vai ter rodízio, alguém, uma equipe, tem que ficar responsável pela manutenção e gestão é, desse, desse repositório digital. É uma responsabilidade bem grande, né? É uma responsabilidade de manter todo o conhecimento da universidade ativo e funcionando. E uh, todo o repositório edital também tem estatísticas de uso, que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né? Dá para ver qual é o arquivo mais usado, mais baixado, mais visualizado. Dá para verificar qual coleção é mais vista, né? Para que, que é importante essa questão de estatística? Para verificar a... A popularidade ou não de, de, um determinado, de uma determinada comunidade, de uma determinada coleção Para verificar as coleções que são pouco consultadas, porque elas são pouco consultadas né Essa, Esses números estatísticos também podem ser utilizados para mostrar em forma de relatórios para alta administração Para dizer, olha... A gente teve um gasto para manter esse repositório digital, mas ele é acessado por milhares de pessoas todos os meses ou todos os anos. Então, esses números estatísticos, por si só, garantem a manutenção né, e a continuidade é, do andamento de um repositório digital. Então, pense como é importante né, ter esses dados para.